Olha só, a minha parte, nós vamos conversar sobre fichamento. Fichamento, geralmente, é uma coisa que se deixa um pouco de lado, porque prefere-se, muitas vezes, no trabalho de pesquisa, ir lendo e grifando ou ir digitando o texto enquanto a gente está fazendo. No entanto, esse procedimento não é o melhor não é o mais adequado. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Artigo científico. Parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, espera lá. Discute? Tem ideias? Tem método? Então, se, tem, se há uma discussão entre autores e se ele propõe uma técnica ou um método, é necessário que você tenha um acervo desse seu estudo para que você possa fazer a comparação, para que você possa fazer a análise, a aplicação da técnica adequadamente. Aí que entra o fechamento. Outra coisa, falou de ideias. Né? As ideias elas precisam acontecer de que maneira? De maneira que elas amadureçam. Então, não, nem sempre, quando a gente lê alguma coisa, né, algum livro, algum artigo, até, da mesma maneira, quando a gente dialoga com as pessoas, essas ideias elas ficam maduras na nossa cabeça. Não é assim. O cérebro e o conhecimento eles precisam de um tempo. É nesse sentido que o fichamento vai te ajudar muito. Então, olha só. Vamos ter, ver se a gente consegue fazer algumas dicas. Primeiro. Vamos supor que você esteja trabalhando com um livro, né? Esse, por exemplo. História do Brasil para quem tem pressa. Que é o nosso caso muito corrido, né? Então, um fichamento traria o quê? Né? Quem que indicou isso para você? Ah, foi o professor Maurício. Ótimo. Por que, que ele indicou isso? É, ele indicou isso porque eu estava estudando sobre história. Muito bem. Tá. Qual que é... A referência bibliográfica. Então logo na primeira página, onde tem a parte de é, ficha catográfica, ó Tá vendo? Logo na primeira página, a ficha catográfica ela já vai trazer o que? A minha referência. Então é importante eu dizer quem que me indicou esse livro, por que, que eu tô lendo aquilo, e já colocar a referência. Porque se eu precisar. E vou precisar, né? Citar no final do artigo, já está pronto, né? Então, isso o fichamento já ajuda. Outra coisa que ele ajuda demais: da conta, né? Colocar as palavras-chave e aquilo que você entendeu dessa leitura. Por exemplo, né? Estou lendo aqui sobre expansão comercial e marítima. Então, tá lá. O avanço do Império Otomano colocava em xeque o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Tá. Eu posso, nesse momento, por exemplo, da história, fazer uma relação direta com o fato e o estudo. E eu anoto no meu fichamento. Quer dizer, essa pequena frase falando da relação do Império Otomano no ocidente e no oriente, pode me ajudar a relacionar com a futura revolução industrial, com a questão da, do, dos mercados e do, dos portos, né, é, Portugal, Espanha, né, queda desse, desse domínio. Então, são muitas relações que, ao ler uma pequena frase, eu tenho várias ideias, e isso fica alocado no meu fichamento, né. Um fechamento também ele vai trazer o que a, a colocação literal, né? Então pequenas citações, né? Se eu quiser é, porventura dizer é, o que que aconteceu e por que que aconteceu é no fechamento que eu vou estar colocando, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. É, eu vou dar um exemplo de como que a gente faz esse fechamento e essa citação utilizando o celular, ok? Isso no próximo vídeo. Então, fique atento. Até já!